uma ideia, esse é o meu passo que me qualifica a dar tratamento de informação, eu sou jornalista, devidamente credenciado, e o que constatamos ontem, terminamos o nosso trabalho às 23 horas, fazendo reportagens para vários lugares, onde estavam, foram afixadas listas dos, das atas, onde também haviam mesas de assembleia de votos, e... Hoje, um dia de trabalho, um dia que parece normal, um dia que parecia que todas as atas fossem parar no escrutínio nacional da própria CNE, infelizmente recebemos uma denúncia de cidadão que não vamos identificar o nome para não sofrer represálias, para não sofrer perseguição, para não ser coagido e para não ser perseguido mas também nós estamos aqui expostos para toda essa situação. Por isso, vou vos mostrar então o gloss de atas que nós recebemos como denúncia. Não sei se vocês conseguem visualizar. Estas são as atas que nós recebemos. Vou, vou, vou exibir então aqui as atas. Recebemos esse envelope. Este envelope contém estas atas conforme vocês podem ver, e essas atas são efetivamente da CNE, conforme vocês podem ver aqui, é, Comissão Nacional Eleitoral, da República de Angola, Eleições Gerais 2022, província, município, comuna, distrito urbano, assembleia de voto, nome, número, mesa de voto, conteúdo. Confesso que só hoje é que eu vi esse envelope. Nunca tinha visto um envelope assim na minha vida, nunca, pela primeira vez uh, ao longo destas eleições, mesmo fazendo cobertura eleitoral em 2017 e em 2000 e agora 2022, não conhecia esse, esse tipo de envelope. E também não conhecia a informação que vou buscar, Que vou agora, já que o envelope veio como denúncia nós devemos mesmo é, abrir um bocado não é para saber o que, que tem aqui está abrir terminaram e aqui estão eu nunca tinha visto também esses papéis aqui estão os papéis os papéis têm até assinatura a lapiseira ok aqui está todos vocês conseguem ver é muito papel vou tentar contar aqui, quantos papéis temos também não vou colocar nenhum da minha equipa aqui próximo para não serem exatamente também perseguidos tem um papel dois dois vou começar a meter naquela ordem que todos vocês já dominam da forma como encontramos dois olha este papel é incrível Está cheio de anotações olha, olam só olhem só Está cheio de anotações Ok, esse é o segundo papel, olha, aqui tem vários dobrados, olha, eu pensava que só existem aquelas atas amarelas, né, afinal tem mais umas aqui dessa forma, aqui estão estas atas, os resultados ainda estão visíveis, não estou focado no resultado, só estou focado na denúncia que eu abandono das próprias atas. Olha, também aqui é um papel que eu nunca tinha visto. É um papel que diz assim, pauta de para descarga do número de eleitores. Essa também é uma pauta interna. Pronto. Aqui tem outro. Um. Olha, é muito. Um, dois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, muita 13, 14, 15, pá, eu estou aqui, esse 16, 17, 18, 19, 20, vamos dizer, aqui chegam cerca de 30 atas. vou Vou parar, vou parar mesmo. É uma informação testada, uma informação muito importante. Este conteúdo que temos aqui,